Olá amigos da Rádio Superdifusora, eu sou a Luciana E eu sou o Venício E nós apresentamos o programa Vida Plena Toda quinta-feira às 18h05 E você pode ouvir o nosso programa aqui pela rádio Mas também pode ouvir pela internet E pelo aplicativo para celular da Rádio Superdifusora Queremos deixar para você as 7 dicas dessa semana Essas dicas lhe auxiliam para ter uma vida plena E essas dicas são Tire o foco de você mesmo Coloque-se no lugar de outra pessoa. Crie o hábito de ler algo inspirador e encorajador logo que acordar. Dê o melhor de você para o mundo. Não espere elogios ou recompensas. Coma somente até perder a fome. Trabalhe ao som de boa música. Esperamos que com essas dicas você possa ter uma linda semana. Esperamos você em nosso próximo encontro, aqui na Rádio Superdifusora, feita para você.